Olá todo mundo, eu sou a Isa. E ler ou não a história do desafio influencia na sua nota? Por que, que eu digo nota? Porque você lendo a história do desafio ou o que ele pede somente, você tem interpretações diferentes. E dependendo da sua interpretação sobre o desafio, você vai fazer um look diferente. E às vezes esse look não é o look que tá na tendência. Então essa nota pode cair ou é um desafio que não tem tendência e essa nota pode subir. Hoje a gente vai pegar um desafio, ler toda a história dele, interpretar pra dentro de um look e depois comparar com a tendência pra ver se esse look chegou próximo do que tá fazendo sucesso. Assim que sair o resultado desse desafio que eu fizer, eu posto na aba comunidade pra vocês. Bora escolher então o desafio. Gente, eu só quero mencionar uma coisa que eu vi na internet sobre essa modelo aqui da capa. Ela morreu Faz alguns anos já, faz um, fazem três anos pelo que eu vi. Ela era modelo da Vogue e ela era estudante de medicina. E eu não sei se o Covid sabe disso, se ainda existem esses direitos sobre as imagens dela. Mas eu só quis compartilhar isso pra vocês, porque é uma menina do meu Facebook. Ela encontrou isso e eu achei importante mencionar, já que o desafio tá aqui. E a história que tá aqui não tem nada a ver com ela, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. Ó, oh, a gente tem aqui... Ai, mas a história é muito pequena, ok. Simplesmente divina. Eu quero alguma coisa diferente. Uma bela vida. Ai, eu quero uma história comprida. Eu não tenho a maquiagem certa para esse desafio. Ok, eu acho que a gente pode fazer esse Simplesmente Divina Vamos dar uma olhada na foto Ela tá com um vestido assim, parece um vestido comprido de gala E um casaco que não tem muito a ver com o que ela tá vestindo E o cabelo solto Tipo, eu achei o cabelo meio feio, na verdade Vamos ler a história Ela tinha focado tanto no discurso que faria ao receber o prêmio Que se esqueceu completamente de comprar algo pra vestir na cerimônia Rapidamente, ela vasculhou o seu armário Sabendo que seu motorista estaria na porta a qualquer momento Felizmente, criar sobrepressão. Era uma coisa que ela sabia fazer muito bem Produz um visual sensacional Para criar um look na última hora Antes de uma festa de premiação Lendo esse texto e pensando que a tradução essa é sempre errada. Produz um visual sensacional para criar um look de última hora. Ou seja, ela não estava com o look de última hora da festa, entende? É isso que eu consigo ler. Mas, obviamente, que ele tá falando que é pra você criar um look de última hora para ir numa premiação, que a gente não sabe do que que ela vai fazer no discurso. Então, vamos lá. Pelo que aparece ali, né, ela meio que, tipo, tá com um casaco que não tem nada a ver com o resto da roupa. Ó, oh, imagino que seja esse o casaco escolhido para usar, né? Eu vou pegar emprestado primeiro esse casaco. Eu acho que a intenção mesmo é essa, tipo, meu Deus, estou atrasada, eu vou colocar qualquer coisa aqui e sair. E ela tava com um vestido bem bonito, assim, e esse casaco nada a ver. Ok, então vamos ver o que, que a gente tem. Poxa, é difícil você montar um look assim com essa peça. E a gente sabe que essa peça que ela tava usando é o que mais faz sentido. Tipo, você pegou o primeiro casaco que você viu no seu guarda-roupa. Faz sentido na minha cabeça, Se na sua não faz, tudo bem. E ela tava com um vestido mais... É grudadinho. Poderia ser até um vestido coquetel. Vamos pesquisar aqui por coquetel. E tinha pedrinhas, né? Era um vestido assim, tipo, plantejola. Vamos ver se tem assim, alguma coisa na loja, né? Aquele vestido parece bastante um vestido da Giovanni. Mas aparentemente não tem nada aqui pra gente comprar pra fazer esse look. Esse vestido ficou bom, mas era bem mais chamativo o vestido que tá na capa do desafio, né? Tá, vamos procurar por formal, então. Vamos ver o que eu tenho primeiro. Olha, esse é um vestido que alguém teria em casa. É isso que eu tô pensando. Olha, esse daqui tem... As lantejolas, parece um vestido, um vestido bom. Ok, eu vou seguir com esse vestido azul das lantejolas. Vai ser o meu, meu escolhido. E a gente vai dar uma olhada aqui nos outros vestidos que tem. É um vestido mais grudadinho, assim, tipo esse. Nossa, chique. Mas acho que eu não teria em casa um vestido daquele. Mas pensando bem, ela tem motorista, né? Então talvez ela seja rica. Ah, esse faz sentido, gente. Esse vestido faz sentido. Uou! Eu achei melhor que esse. Tipo, olhem esse. Você fica, nossa, ela tá com um vestidão de festa por baixo, né? Era o que eu tava pensando. E esse é bem mais, tipo, sou até que ornando as cores, mas ainda assim me vesti rapidamente. E olha, é um vestido barato. E ele tem lantejoulas. Vamos ver online. É um vestido que uma pessoa que tem dinheiro teria em casa, com certeza, na minha opinião. Porque ele custa nem 300 dólares, né, gente? Tipo, a pessoa compraria isso daí qualquer dia da vida dela. É um prom dress... Olha só, não é de uma marca tão assim... Olha atrás como é que é. É um vestido bem bonito de se usar, caso você vá fazer um discurso. E eu acho que é esse vestido que a gente deve escolher. É super um vestido que uma pessoa rica teria em casa. E ornou com, com esse casaco feio que a gente tem que colocar, né? Agora, como... Eu comprei esse vestido, eu não queria... Não... Opa, nossa, do céu. Eu não queria gastar muito no sapato, por mim, eu comprava essa botinha aqui, mas ela vai aparecer por baixo. Bom, se for pra gastar, vamos gastar então, né? Ai, tô gastando demais hoje. Eu comprei tudo aquelas coisas da Arturo Rios lá, aqueles acessórios de cabelo que não é acessório de cabelo, e daí eu fiquei pobre. Ok, o que mais que a gente pode colocar nesse look? Lembrando que ela tá... Atrasada. Eu achei esse cabelo sensacional, tipo, estou aqui pensando no meu discurso e daí eu decidi, meu Deus, preciso me arrumar. Foi, parece que foi isso que aconteceu com ela. Eu vou escolher esse cabelo aqui só pra deixar ele pra trás enquanto eu termino de arrumar a modelo, colocando as joias e tudo mais. Bom, olha, essa joia combinou, eu gostei. Não, ela não tem tempo pra colocar uma joia de corpo. Se bem que esse sapato também não é nada prático, né? Ela tem que colocar o sapato, daí passar pelo tornozelo ou é só isso? Ah não, acho que é tranquilo. Ok, esse brinco que ela pode ter pegado e colocado no carro enquanto estava saindo. Colar não, colar é muito difícil de colocar. Pulseira ela pode ter levado também, mas eu não tenho nenhuma pulseira bonita para levar. Ok, agora vamos ver um cabelo meio, tipo... isso ah, eu só quero falar que eu subi pro nível 49 e eu desbloqueei esse cabelo horroroso aqui. Que eu não sei nem quando usar esse treco. Meu Deus. Então, esse até que faz um sentido, né? Tipo, meu Deus, sair de casa às pressas. Porque um penteado, ela não vai ter tempo de fazer nem a pau. Ou até o cabelo natural mesmo. Vamos escolher um cabelo natural bonito aqui. Ai, esqueci da maquiagem, tem que ser uma maquiagem simples também, tipo, só um negocinho no olho, assim, uma coisa mais, tipo, sair às pressas. Esse aqui até que vai, ok. Gente, cabelo vai ser bem complicado de achar. Ó, oh, esse aqui é um cabelo solto, mas enroladinho, mas ficou feio, né? Essa maquiagem também tá ajudando em nada. Eu não posso colocar uma maquiagem com batom, batom demanda tempo. Essa maquiagem aqui é bonita, mas ela é cheia de detalhes e a gente vai fingir que não. Ok! Esse cabelo é um candidato legal, assim, tipo... Parece que ela tá... Ela tá com o cabelo solto e o cabelo tá enrolado. Na foto, ela tá com o cabelo mais parecido com esse. Agora, a bolsa. Eu não sei, tipo, se eu lembraria. Acho que eu pegaria uma bolsinha antes de sair de casa. Pô, só tem bolsa feia. Pera, vou ter que comprar. Não feia, mas tipo, bolsas que não combinam com o meu look. O que tem isso de bolsinha nessa estação? Poxa... Bolsinho que mais a gente usa e nunca tem. Tá, essa aqui até tá, tá, que faz sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode colocar. Acho que não, gente. Eu acho que a gente terminou. Vou deixar ele aqui. Aí a gente vai ver agora os looks da tendência e comparar. Vamos entrar aqui no Conhece Covet. E vamos achar. Aqui a gente tem o vestido que tava lá de opção. Que eu acho, minha opinião, nada a ver. Tipo... Ó, oh, o vestido que a gente falou. A gente falou, só que ele fica saindo aqui da manga. E eu achei meio esquisito. E esse vestido, uau, que lindo. Eu não tinha visto esse vestido. Será que ele é o OS? É um vestido meio marrom, assim? Caramba, arrasou, adorei. Faz mais sentido que esse aqui. Eu não tenho isso. Ah, tá, custa negócio. eu não vou comprar nunca. Tô feliz com o meu vestido aqui. A tendência do Conhece Covid até que tá, tá parecido. Os cabelos não são é, muito formais. Nenhum desses cabelos que estão aqui são formais. Talvez o da o da Cat aqui, o último, né? Talvez esse seja mais formal, mas... Bom, vamos ver aqui de outro grupo, né? Porque a gente não pode ficar só fechada num grupo, não. Acabou de sair, gente. Saiu faz quatro horas. Ó, vamos ver o cabelo. Não tem o cabelo que eu usei, eu nem lembro qual foi. Ó, aqui elas estão mudando colocar um cabelo tipo com um penteado, meu. Não, entende? Na minha opinião, não. Esse daqui, esse look aqui do canto, não entendi. É tipo, eu, eu entendi que é um, um vestido de coquetel embaixo, que nem a gente falou. Porém, tá parecendo mais uma saia, uma blusa. Mas faz sentido, né? Como a gente comentou, vestido de coquetel, as pessoas têm em casa. Faz sentido, eu só não entendi muito bem porque ficou parecendo mais uma, um visual executivo do que de gala. Esse daqui, gente, já não... não, entendeu? Tipo, a pessoa não vai tirar isso do guarda-roupa dela. Nossa, gente, que vestido é esse? Olha o cabelo! Ah, a pessoa... não. Tá, não concordo com essa tendência. A questão não é nem concordar ou discordar, né, gente? A questão que é tendência, que o meu não bateu com a tendência mesmo. Eu vou enviar aqui o look maximizado. Quando a gente lê o desafio, a gente tem uma visão totalmente diferente. E a gente começa a pensar, cara, ela não teria isso no guarda-roupa dela, isso não seria um look de última hora. Porém, gente, eles não levam em consideração isso, eu acho, porque as pessoas não levam em consideração isso. Tem gente que nunca leu história de desafio nenhuma. Tudo bem, né, vai de pessoa pra pessoa, provavelmente vai influenciar de uma forma ruim a minha nota. Só que as tendências estão bem variadas, como a gente viu. Então, eu acho que não tem tanto problema, assim, como eu falei, isso É um exemplo de desafio que tem várias tendências diferentes, vários vestidos em alta. Então, talvez tudo dê certo. Em dois dias a gente saberá, dois dias ou mais. E eu vou postar na aba Comunidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like de se inscrever aqui no canal. Não deixe de me acompanhar pra você ver o resultado desse desafio. Tchau! <música>